Já imaginou construir seu próprio veículo? Na UFSM existe um grupo que projeta, fabrica e testa um protótipo off-road, utilizado em locais não pavimentados ou de difícil acesso. O nome do carro é Baja e a equipe é a Bombaja. É apaixonante pelo espírito de competição que, que, essa, que a equipe se transforma, no caso. A competição que o João destaca é a Baja Sai, um evento com etapas regional, nacional e internacional. O Bombage existe desde 2003 e todos os anos participa de pelo menos duas competições. Então a gente trabalha aqui e vai para a competição para disputar com outras universidades esse, esse desafio. Então, todas as universidades do Brasil, praticamente, são 92 universidades que têm equipes de baixa. Então, esse é o, o desafio do, do projeto. O protótipo atual do Bombaja é o UFSM BJ16. O carro chega até 54 km por hora em linha reta. O motor é de 10 HP e ele é um motor estacionário. É um motor relativamente fraco, de, de bomba d'água porque assim é restrito pela competição, porque o objetivo não é testar a qualidade do teu motor, ou se tua universidade tem dinheiro ou não para comprar um motor melhor, mas sim ver a engenharia por trás do projeto. O BJ16 foi o grande vencedor do Vaja Sul 2019, realizado em Caxias do Sul em novembro deste ano. É um baita prêmio, pelo fato de também a nossa equipe ter, há 11 anos a nossa equipe não ganhava, e todo mundo que convive que nós sabe o quanto a gente se dedica aqui, a gente passa tempo aqui. E o primeiro lugar geral, Baja 1, do Espírito Santo, e também a melhor equipe, do Rio Grande do Sul, vai para... Baja 1. 1. Na competição, as equipes têm que passar por 11 provas. A primeira é a avaliação de segurança, tanto do protótipo quanto do piloto, que tem que se soltar dos cintos em até 5 segundos. Só aí ele está apto para competir. Valendo. São avaliados seis subsistemas do carro. Freio, suspensão, estrutura, design, Ergonomia e transmissão e gestão e comunicação. A Helena é responsável pelo design e comunicação e encontrou no Bombaja o... Uh, algo a mais que procurava na faculdade. Eu sempre soube que eu tinha alguma coisa diferente além da comunicação, que eu queria ir numa área diferente, que eu queria conhecer pessoas diferentes e que eu sabia que isso ia ser bom para o meu desenvolvimento pessoal. Tanto é que agora eu estou desenvolvendo um TCC na área, sobre publicidade off-road, também um estou estudando designs off-road. O design desse carro foi meu primeiro experimento. Além dela, outros 27 voluntários, estudantes do ensino médio e de diversas graduações participam do grupo. O Baja Sai auxilia no aprendizado destes acadêmicos e também oportuniza contatos profissionais. Ela é organizada por engenheiros, pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. Então, todos os juízes que estão avaliando cada projeto, freio, suspensão, transmissão, que estão auxiliando na organização da competição, são engenheiros de alguma empresa. Então, a gente já tem um contato com engenheiros, eles têm já olhares uh, próximos para captar a gente nesse meio. Aqui a bombagem a gente é quase uma família porque a gente tá sempre junto, tem muitas pessoas que são de fora e, e, e veem a bombagem como uma, uma família. Então tem todo um sentimento por trás da, do projeto. Um, dois, três, olha